Estou despejando nota falsa de 100 reais né? e eu vou mostrar uma diferença né? para o povo aqui geral é, se atentar porque já não adianta mais ah, aquela é, luz azul para passar, para ver as, a, as arranhaduras lá aparecendo, não adianta mais é, querer notar na marca d'água porque ó, essa aqui é uma nota falsa, ela tem a marca d'água, não adianta... É, olhar na fitinha porque também eles têm porque tem a fitinha né é, a fitinha eu vou mostrar a, uma diferença né que dá para ver que a nota é falsa ó essa aqui é uma nota falsa essa aqui é uma nota verdadeira ó podem ver que são bem parecida na hora do apuro do comércio ali a gente não consegue notar a diferença é, passando aquela caneta ela passa, passando é, tanto aquela caneta que você passa em cima fica amarela ela passa E passando também aquela caneta que tem a luzinha também, essa nota falsa, é, falsa passa Eu vou mostrar uma diferença que eu aprendi, né eu, eu vou passar para outros também e para tomar cuidado né Porque 100 reais de prejuízo aí não é pouco para gente Então, ó, é, reparar a nota falsa pessoal ela aqui, ó, nesse emblema aqui, onde tem 100 reais, ela aparece só 100 reais. É aqui que a gente tem que começar a pegar, né? É, e não aceitar essas notas. É, a falsa, ela aparece só os 100 reais, né? Nessa reflexão ali, ó. Tá vendo que estão vendo na né, onde que reflete ali, ó? A falsa, então, ela só tem esse 100 reais que aparece. a verdadeira, né? Ela aparece 100 e escrito reais também, ó. Essa aqui é uma nota verdadeira. Ó, ela aparece 100, ó, ela aparece reais, ó, ela aparece o 100. E como você vira um pouquinho mais, ela aparece o reais. Essa é uma nota verdadeira. Então, é, é a única coisa, assim, hoje que dá pra distinguir de uma nota verdadeira de uma falsa. Quando você vira, aparece o 100. E quando você vira um pouquinho, aparece o reais. Essa sim é uma nota verdadeira. E a nota falsa... Só aparece o cem. Não aparece o reais. Olha lá. Ó. Você pode virar pra tudo que lado, ela não aparece. Ó, e as outras marquinhas que tem embaixo, ali, ela aparece. Ó. O peixinho, aparece a estrela embaixo. Mais cem reais, ó. Lá, ó, o cem, em cima. Mas no cem ali, ó. Você pode virar ela de vários tipos, que ela não aparece, não aparece é, o reais. Então, essa aqui, gente, é uma nota falsa. Então, fiquem atentos né, no comércio.